Sou o Frei Guilherme Chimenes e estou aqui em nome da Fraternidade Provincial para parabenizar um confrade muito querido, Frei Laerte. Então, Frei Laerte, eu quero te desejar muitos anos de vida, que tu possa continuar sendo iluminado pelo Senhor, e que esse mesmo Espírito possa cada vez te fazer mais fiel, e que o Espírito Santo possa dar sempre em teu coração o desejo de servir Jesus Cristo a exemplo de Francisco de Assis, esse Cristo pobre humilde e humilde crucificado.